Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente do movimentoantitabagismo.com E hoje o nosso assunto é o seguinte Adesivos para parar de fumar, vale a pena ou não? Então assim pessoal, é, vou estar tá explicando para vocês um pouco dos adesivos para quem não sabe esses adesivos, gente, eles são a base de nicotina. Nicotina é um assunto que a gente aborda bastante aqui no nosso grupo, né? Que é o que causa a dependência do cigarro. Então, o que que acontece? Qual que é o processo para você parar de fumar através dos adesivos? Como os adesivos, eles são a base de nicotina, eles têm uma é, de, determinada quantia em miligramas de nicotina por adesivo. Então... É, o adesivo, o primeiro, né, a primeira etapa do adesivo, diferente da marca, é 21 miligramas. Normalmente você usa aí de duas, três semanas, é, um adesivo por dia, né? O segundo adesivo é o de 14 miligramas e depois o terceiro adesivo, que é a terceira etapa, é o de 7 miligramas. O que, que acontece, gente? Essas doses de nicotina, ela simplesmente elas te ajudam em questão na hora de parar, então você sofre muito menos com a abstinência. tá? Então assim, porém, tem os seus prós e os seus contras, e o que eu quero dizer para vocês com isso? Existe um teste, não sei se o pessoal aqui do grupo já fez, mas ele é o um teste de Pagestron. Esse teste, ele simplesmente ele define o seu nível de fumante, ou seja, quando eu falo assim, se vale a pena o adesivo ou não, é porque a gente, quando é fumante, a gente tem um determinado nível. Então, o que é esse nível? Tem pessoas que realmente não precisam do adesivo para parar de fumar. Então, tem muitos casos, inclusive aqui no nosso grupo mesmo, de pessoas que usaram o adesivo, não conseguiram parar com o adesivo e quando voltaram a fumar, eles simplesmente acabaram que fumando muito mais, então por que isso acontece? Porque a dose de nicotina das etapas talvez era maior do que o próprio cigarro que ele fumava, então ele acaba que voltando e tendo isso, então o caso dele era totalmente diferente de pessoas que estão em um nível maior, então essa planilha do, do teste de paz de que ela foi desenvolvido inclusive pelo Instituto Nacional do Câncer, ele define as, o seu é, nível de fumante, então tem pessoas que realmente precisam é, dos adesivos e não só os adesivos, mas também né, uma medicação a mais, inclusive o bupropiona que nós conversamos aqui no grupo, mas tem pessoas que não precisam disso, então quando eu digo para vocês vale a pena ou não, tudo depende do seu caso, cada pessoa é uma pessoa em questão é, do cigarro, tá gente? Então assim, tem os prós é, o adesivo ele realmente ajuda muita gente, né? ele foi desenvolvido para ajudar, porém, também em alguns casos ele não tem necessidade, tá gente? Então assim, se vocês não conhecem a questão da, da planilha de pagestrom, eu posso estar tá recomendando aqui no grupo também, posso estar tá passando para vocês saberem o nível de fumante que você é. Então se você é um fumante que precisa, se você não precisa de medicamentos, se você precisa de fazer um trabalho diferente para a gente estar tá, é, parando de fumar, tá pessoal? Então assim, se você tiver qualquer dúvida, se vocês quiserem que eu divulgue aqui no grupo, que eu mando para vocês aqui a planilha, deixe o comentário abaixo, eu vou estar tá encaminhando para cada um de vocês daí, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida a respeito desse assunto ou de qualquer outro vídeo, deixe aqui embaixo para a gente estar tá conversando também, muito bom para você e para nós aqui que estamos tentando ajudar de alguma maneira. Contem comigo, Deus no comando, vamos junto, você é totalmente capaz de conseguir parar de fumar e você vai conseguir. Vamos que vamos, até mais, tchau, tchau!